Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com a Alexia. Aí, se a nossa voz estiver meio ruim, é porque a, a gente tá de máscara, tá? Gente, né? Um é, e a gente tá total de a gente tá lavando a mão. Né? E hoje eu vou. Jogar Minecraft né, que vocês já estão vendo aí na tela Aqui é o meu bonequinho Eu não sei como é personalizar ela, gente Mas eu vou aprender a jogar Eu tava no... Cadê? Ó, meu melhor mundo É o que eu jogo eu já tenho uma casa, tá, gente? Não é necessário uma cela para tomar um cavalo esqueleto. Hum, antes de minerar diamante, redstone ou ouro, confie se você está usando uma picareta de ferro ou diamante. Use blocos de feno para reproduzir. lamas, membrana fantasma para. Nossa, tem nenhuma ali. Tá, e esse é meu minecraft. Gente, eu tenho uma casa humilde, tá? é uma casa humilde, né, Alexia? Quem é? O que é tá humilde? Humilde é, tipo, não é muito... Tchã. Né? tem uma... falo causa... Causa? Hum... Casa humilde, só que eu não sei o que é. Casa... Tá muito doida. Humilde. <risos> tá tem pedra eu tive que tampar aqui com com é, como é que é o nome terra mas saúde a gente tá de saneamento tá pessoal eu tô andando na boca achada Aqui, ó. tu é, assim. tá de tu tu tu tu tu tu Tush ou não não sei essa doida ó tá gravando tá gente eu tenho aqui minha fornalha minha crafting table e minha área de mineração eu mineiro ali tá um pouquinho é onde eu consegui pedra essas coisas e eu não tenho cama tá eu vou ter que eu vou fazer uma cama esse é meu inventário tome não tenho nenhuma armadura e aqui eu posso criar coisas ó o oh, oh, Alexia o nome dela é Alexia, tá gente meu nome é Alice para quem não sabe é <risos> o nome do meu canal é Alice lembra? todo mundo sabe meu nome gente <risos> quem não sabe não te conhece e tem e oh, que não quer ver que o canal te conhece e gente não se inscreva Não se esqueça de deixar o like E o que? Se inscrever no canal É E, Alex, eu vou te ensinar a fazer uma coisa Quando você bota três lãs aqui E três Tábuas de madeira refinada Aqui embaixo Dá pra você fazer uma cama Mas eu não tenho E eu tenho que ir atrás de ovelha Porque Está de manhã Aqui, ó, que é uma casa humilde Isso é uma casa humilde Bem pequena É pequena porque eu tô no início do jogo Eu vou quebrar uma árvore aqui Um Creeper, meu Deus Uma espadinha De madeira mesmo Porque eu não sou avançada Não, ele me viu Ele me viu, ele me viu Quer uhum. ver que ele me viu? Ele explode! Ele me viu! Ele me viu! É tá tem um endemeno ali! Ai, ele explodiu! Ai, tem um endermen aqui! Tem um endemeno. Meu Deus do céu, não pode olhar pra ele! Olha pro chão! Por que não pode olhar? Não pode olhar pra ele, porque senão ele... Ele ataca a gente. Ele, é tipo assim. Ele É tipo assim, eu olhei pra ele. Ele, ele fala assim. Esse, ele tem um amigo dele do meu lado. Ele fala, do lado dele. Ele fala assim: Você viu? Ele olhou pra mim! Olhou pra mim! Ela olhou pra mim! Ele tipo, fica irritado porque eu olhei pra ele e ele me ataca. Ele tá aqui ainda. Não, ele tá, ele tá, ele tá. Vamos continuar o vídeo olhando pra baixo <risos> Entendeu, gente, que eu tenho muita, muita, muita, muita experiência nisso daqui não Tenho muita experiência Mas tem muito medo <risos> Se você um, um, um, um bichinho uns bichinhos roxos pela tela, me avisa, Alex Eu vi Viu? Jesus Cristo, corre, corre, corre, corre pra parede Hum. Hum. Isso aí Ainda tá aqui? Tá Comi saiu Ó, vamos decorar aqui Ih O barulho se telepô Fantasma Fantasma, camarada É você? <risos> ah! Uhum. Não, aqui ó. S O casa SOS. Alex, Alex, <risos> <risos> E deixa muito like E se inscreve muito não! E não se esquece de compartilhar Para todas as pessoas Juro, eu conheço Compartilha para o seu gato Compartilha para o seu ventilador Para a sua lâmpada Para seu tio, para a sua Para o seu avó, o seu avô E também Deixa muito like Eu não sei se eu falei isso Mas deixa muito like E